Se eu não voto nele, nesse paredão, ele vai pela casa. Mas se for você que estiver aqui, ele não vai nem nesse, nem nos dois próximos. Ele tá direto no top 3. Porque se você vai pra esse e volta, elas vão contar volta em mim e você. Elas não vão voltar no facinho. Não, é que eu acho e que... E a gente não vota no facinho, por, por vários motivos. Uhum. Tá? Eu não tô dizendo que eu vou votar no facinho. Não, tu não faz uma análise não. analítica, estrategicamente falando. Eu entendi. E... É isso. Eu vou, com certeza, para pelo menos mais um, para não se para dois. Você vai para pelo menos mais um se para dois. Que é esse, ou o próximo, ou o próximo, ou depois do próximo. Sim. Mas o facinho, se ele não vai pelo líder, eu não vejo ele indo pela casa. Só nesse e agora. É que tem quatro para dois para acontecer. Então, eu você vai para dois certo. Outra coisa interessante é que as meninas...